Bom dia novamente, estou no local aqui na SP 304, com saída SP 306 Olha que beleza, prefeitura de Santa Bárbara vai ganhar aí 50 metros cúbicos Dessa massa aqui que está sendo retirada aqui Da SP aqui, que dá acesso aqui para SP 306 Exatamente 50 metros cúbicos, vai dar aí por volta de 120 toneladas Tá aí uma grande massa aí que vai ganhar aí, né, da equipe aqui do DR do Estado pelo fato de estar tá retirando, né, do local e vai colocar uma massa nova no local, né. Então fica aqui o registro aqui pelo portal SB Notícia mais uma vez da tá toda a equipe aqui do DR para fazer esse trabalho aqui no dia de hoje, né. Então fica aqui registrado mais uma vez. A logística aqui está toda pronta aqui para o trabalho, né? são 5 cm aí de massa asfáltica que está sendo retirado e depois vão colocá-lo, né? umas 200 toneladas, fica aqui ó, a logística aqui da... estão fazendo aqui em Santa Bárbara nesta manhã aqui, e o legal é que a prefeitura vai poder levar aquele material em alguns locais aí que dá para fazer um recapear, né? Alguns pontos de rua, de chácaras que estão todo danificado. Olha só, tudo preparado aí para para o trabalho. Mais detalhe você vai poder acompanhar conosco no portal SB Notícia, né? e ver a hora que vai ser liberado também esse um entroncamento aqui da SP304 que liga a SP306 né? então fica o registro aí e a ponte também ainda vai sair a licitação né? no dia 15 e aí vamos poder acompanhar também e levar o leitor a estar ciente de quando começa e quais são as finalidades? Até quando vai? Mais uma vez o registro aí pelo portal SB Notícia e Rádio Brasil né? Levando as informações em tempo real